Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos e já vamos trazer uma mensagem para o signo de virgem. Então, vamos lá! Carta dos valores. Vamos complementar. E vamos trazer uma mensagem do oráculo. Carta da Sabedoria Virgem, são os seus valores que te mantêm de pé como essa árvore. Continua sendo você, se dedicando para ser cada vez melhor, porque isso é o seu maior tesouro. Mesmo que você esteja tentando em um momento que tudo está contra você, que pessoas te machucam, lugares e ambientes te estressam, continua exatamente como você está, voltado para o seu interior. Porque é todo esse tesouro interno de disciplina, controle e força de administrar toda essa situação, através do cuidado com você, tentando aí se levantar cada vez mais, quando toda a circunstância te mantém no chão, é isso que vai fazer com que você saia dessa situação em grande estilo. Grande estilo. Já não é da sua alçada quem errou com você. O importante aqui é ampliar ainda mais esse ouro chamado valores e subir cada vez mais alto. Olha aqui a carta da sabedoria. Não havia carta melhor. Toda soma de experiências é bagagem de sabedoria que carregamos para a nossa vida. Reconhecer-se capaz para direcionar a própria existência sem interferências externas é o caminho da totalidade. Ou seja, tudo que você passou é uma experiência que amplia a sua sabedoria. Porque esse é o caminho da sua totalidade, tá bom? Gratidão.